So uh -huh. Só uma vai levar É os quadros suicida que tá pronto pra ruxar Não adianta chorar Nem me soltou dançar Vai tomar, não quer outra Ir pro lobby, vocês vão voltar Agora o bagulho ferrou Não adianta fazer construção, sabe por quê? Com a minha pump eu vou ruxar E laraiaraiar Seus squad vai tomar E laraiaraiar Não adianta reclamar e larai Vocês a, vamos matar. E lá lá lá lá lá, lá. É, squad não é aquele que fica na construção Não é aquele que fica escondido até o final Mas é aquele que ruxa e mata o ladrão ha, E se ficar escondido não vai dar bom pra você, Porque nós tá tipo pilha Duracel Matando oito vezes mais ha, ha. Porque nós é melhor ruxando É melhor mirando Olha esse papum tombando um Porque nós é melhor ruxando É melhor mirando Olha esse papum tombando um, um porque um. nós é melhor roxando, é melhor mirando. Olha esse papum tombando. Um, um porque um. nós é melhor roxando, É melhor mirando. Olha esse papum tombando. Um por um. Com a minha pump, eu vou ruxar. E Seus padres vai tomar. E laraiaraya. Não adianta reclamar. E laraiaraya. Vocês vamos matar. Ela la ya la ya la ya Bora, sua vagabuna, passa o celular. Pega essa merda desse celular, pega. se velho vai desse que eu comprei um dia desse já tá todo trincado. Entendeu? Ninguém faz uma ligação pra mim quando faz é de cobrança, entendeu? Sei lá, desse está que tá fica ligando sozinho. Por causa dele eu me endividei. Depois, não comigo. Bora, sua vagabuna, passa o celular. Pega essa merda desse celular, pega. Se ela vai descer, que eu comprei um dia desse, já tá todo trincado, entendeu? Ninguém faz uma ligação pra mim. Quando faz é de cobrança, entendeu? Se ela desce, você tá imacumbado, fica ligando sozinho. Por causa dele, eu me endividei.